Olá queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena Eu estou com a Madalena indo para uma cidade E estamos passando aqui na cidade de Águas de São Pedro Porém, a bateria do meu drone ela está com pouca carga De qualquer maneira, eu resolvi fazer um voo, ainda que rápido Para vocês terem noção um pouquinho a respeito da cidade de Águas de São Pedro. Apesar desse tal de coronavírus, tem algumas pessoas ainda passeando por aqui. Estão fazendo fotografias, estão conhecendo o lugar. Como eu já conheço aqui, eu dei uma rápida subida para mostrar para vocês o Grande Hotel São Pedro. Ele está lá na frente, como vocês podem ver, pintado de rosa. É um hotel escola do Senac. Como eu não posso me aproximar muito, eu não sei quais são as regras desse lugar, então só estou subindo para que vocês possam ver. Está pintado dessa vez de rosa. Esse pátio aqui antigamente era acessível ao público, hoje não é mais. À esquerda onde eu estou mostrando agora. São as piscinas que há algum tempo atrás não tinha esse tobogã. Então, esse tobogã é novo. Pelo menos do tempo que eu conheço, não existia esse tobogã, tá certo? A vista para a esquerda da cidade de Água de São Pedro é uma vista muito bonita. É uma vista muito agradável. Esta é a cidade segundo que eu aprendi na época onde tem a segunda melhor água do mundo dizem que a primeira água fica na itália na cidade de berna aqui também nós temos aquela cúpula ali à direita de cor amarela é onde fica as águas medicinais ali o público entra está fechado eu passei lá está fechado nós temos a água almeida sales a água Gioconda a água sulfurosa e a água normal que a gente pode pegar no copo lá e beber à vontade, qualquer uma dessas quatro águas, porém está fechado. Aqui embaixo foram pessoas, amigas de um amigo meu, que fizeram todo é, o embelezamento daqui, porque na época não era assim, era tudo gramado, não tinha essa beleza que tem hoje, como vocês podem ver aí, foi muito bem planejado, com certeza passou por, pela mão de um projetista profissional para que fizesse esse espelho d'água e as pessoas pudessem, então, vir aqui, tirar fotografia, passar um final de semana com a família e depois voltarem para suas casas. Se alguém vier passear aqui futuramente, quando terminar essa pandemia, preparem o bolso. Porque as coisas aqui não são tão baratas, viu gente? Uma cidade turística, vocês sabem que tem também o, o valor que as pessoas vão cobrar por um, um litro de água, meio litro de água que seja um pastel. Então se prepare, aqui em Águas de São Pedro é um pouquinho puxado o valor das coisas. Eu já conheço, então estou recomendando. Vinha muitos ônibus que ficavam estacionados aqui no pátio, mas por conta do que está acontecendo, não temos muitas visitações. Conversando com a senhora aqui, ela me disse isso. Foi um prazer mostrar um pouquinho de água de São Pedro para vocês. Aqui estou eu e Madalena. Vamos fazer uma fotografia para guardar de lembrança, porque eu não sei quando eu vou voltar para cá. Mas é um videozinho rápido que eu quero deixar registrado para vocês. Distante de São Paulo, eu creio que Deve estar aí uns 150, 160 quilômetros. Não é tão longe. Para quem vai para Santa Maria da Serra, passa por aqui também. Para quem vai para é, Butucatu, se quiser passar por aqui também dá. E a vista da cidade é simplesmente linda. Aqui nesse meio corre um regato, né? corre um riozinho. De muitos anos atrás sempre foi assim. E segundo o que me consta, segundo o que me falaram... Roberto Carlos, no passado, bem no passado, vinha passar uns finais de semana aqui para descansar, depois de alguns shows que ele dava aqui pela região. Aquele hotel de tijolo à vista ali na frente também não é tão velho, é um hotel até relativamente novo, faz pouco tempo que fez. E aqui fica o meu abraço, dizendo para vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, comente e compartilhe. Até mais!